Olá, meu nome é Alexandra Grande, meu nome é Fente Rana, e eu sou Zâmbia, e a nossa irmã Palestine não coube no enquadramento. <risos> e o trajeto de hoje é sobre desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidade, o nome que você preferir. Mas no céu tem desenvolvimento sustentável? <risos> Olha, no céu tem pão. Desenvolvimento sustentável eu não sei. Mas, irmão, o que é desenvolvimento sustentável? Conta pra gente. Uh, sabe aquele diagrama de Venn? Não, ninguém é de exatas. Aquele do meio que tem uma <risos> bolotinha olha aqui, só. uma bolotinha aqui, uma terceira bolotinha? Sei. Sabe que é aquela que é? do meio, né? É, é uhum. aquela que você não truca. <risos> aquela que a gente deixa. Exatamente. Aquele zone <risos> <olha> que fica. Aquele rizone. Então, voltando. A sustentabilidade é quando a gente tem no encontro essas três bolinhas. Quando a gente consegue o encontro entre aquilo que faz bem para o meio ambiente, aquilo que faz bem para a sociedade, para o social, uhum. e para a economia, aquilo que é economicamente viável. Uhum. Então, quando eu falo que algo é sustentável, não é só algo que faz bem para o meio ambiente. Se eu tiver algo que faz bem para o meio ambiente, mas que é muito caro, ou que faça mal para um ser humano, que explore uma população mão de obra escrava, isso já não é mais sustentável. Certo. Isso é apenas ambientalmente correto. Então, então se uma coisa ela é para o desenvolvimento, só, só da visão econômica, ela pode ser também sustentável? Ela é realmente sustentável? Então, eu acredito que não, porque quando você tem uma sustentabilidade, é pra, o conceito de sustentabilidade ele se baseia no fato de você respeitar o meio ambiente como um todo. Quando a gente procura o desenvolvimento, a gente não está, entre aspas, respeitando, considerando o meio ambiente ou nos considerando parte do meio ambiente e a gente passa por cima disso para fazer as atividades que o homem busca para se desenvolver. Sim, então você está falando também do comportamento social, de como as pessoas... Sim, e também digo numa questão de, de economia, de fazer a economia funcionar. De produzir investimentos para a economia, por exemplo, comprar áreas, etc. É, comprar áreas, fazer projetos de fábricas ou de usinas, enfim, N coisas de dentro da nossa sociedade que podem não ser tão sustentáveis assim. Então a gente pode resumir o vídeo de hoje dizendo que a sustentabilidade é uma tragédia. E ela não existe enquanto a gente viver numa sociedade capitalista mercantilista que visa o máximo de lucro. É isso. É isso. Então, tá ah, bom bom bom vídeo. Eu vou sair daqui. Que ah, é. Esses produtos que não são sustentáveis, que não, que não é, é como é que eu vou dizer? não desenvolve ecologicamente é, o nosso é. processo é como que por exemplo ambiente, que... como por exemplo o que a gente está falando o comportamento a gente falando no indivíduo é uma coisa muito entre aspas simples mas quando a gente fala a nível mundial a gente pensa por exemplo que o nosso excelentíssimo presidente falou este dia é um excelentíssimo excelentíssimo presidente falou hoje inclusive até merda é até merda é útil é o meio ambiente né? né mas ele nem isso é, a questão é ele falou hoje é, em relação à Noruega querer também acabar com o apoio, né, a doação que ela faz pro Brasil, no profundo no no da, da Amazônia, depois da Alemanha ter cancelado, a Noruega também falou que, que, que quer cancelar. Então, assim, é, ele simplesmente respondeu dizendo que ah, eles caçam baleias, eles fazem não sei que, não sei que, não sei que lá, vão plantar árvores, pega esse dinheiro, vão plantar árvores, na Alemanha. Ou seja, o nosso presidente fez o favor de dizer, quer dizer, o nosso nome para vocês, o, o, o presidente disse, fez o favor de dizer que, a, que eles agora têm que se responsabilizar pela parte deles e porque eles não fazem, ele também não deveria fazer. A quinta série B está de parabéns. <risos> É engraçado isso que acontece, porque se a gente for olhar como que todos esses comportamentos, essa questão do hábito e da consciência que você trouxe, se a gente olhar o jeito como que a gente aprende sobre o meio ambiente, como a gente cria a nossa relação com o meio ambiente, é daí que surgiu, porque hoje em dia, quando você para para pensar em educação ambiental, quando você para para pensar em ensinar é, as crianças e os adultos e as pessoas da comunidade e da sociedade, em como interagir, em como se relacionar, é, é, uma, é um jeito muito esquisito, porque às vezes a gente pega essa área individual de criar hábitos e a gente dá um foco muito grande nela. A gente acaba esquecendo do social e de que a gente não está sozinho. Sim. Existem diversas empresas, existem diversas instituições e cada um de nós, cada uma dessas empresas, cada uma dessas instituições é, performa um tipo de impacto diferente. Então a gente acaba às vezes esquecendo e focando um pouco muito mais nessa parte individual do que na parte do geral. E hoje em dia está surgindo... Um tipo de educação ambiental que busca juntar e criticar essa postura conservadora de que, da, da maneira como que a gente passa esses conhecimentos. De que, por exemplo, ah, vai ser só separando o meu lixo que eu vou salvar o mundo. Não, você vai fazer uma grande diferença. Mas também não é só isso. Não é só na nossa casa. É uma coisa que é construída, né? A gente vai construindo. Por exemplo, a própria relação do veganismo. É, existem toda uma questão que tem é, pessoas que são veganos, vegetarianos, que dizem que, que são processo e os pessoas que ainda continuam consumindo carne. Existem as pessoas que têm é, é a questão da consciência. Eu acho que o mais importante é, da gente, é a questão da gente criar a consciência ambiental, a consciência sustentável, porque a gente está tão é, inserido nesse contexto capitalista que a gente não tem realmente essa consciência. A gente não nasce com essa consciência. A gente não desenvolve ela durante o nosso crescimento e quando algumas pessoas tentam é, quebrar esse sistema de alguma forma, é, existe uma resistência muito forte em relação a isso. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que falam, ah, eu não sou, sou anti-capitalista, parará, parará, parará, né? Mas quando a gente vai falar de uma questão sustentável, por exemplo, veganismo, a gente vai falar de, de, de ecologia, de questões ambientais, a pessoa tem uma resistência a isso, e principalmente em relação a, como é que eu vou dizer, a desdenhar da causa, por exemplo. É, você ser vegano e você não ser anticapitalista é um pouco contrassenso. Exatamente, é uma coisa é que a gente faz na nossa tentar salvar. <risos> assim como existem Você existem. não explorar os animais dentro desse sistema capitalista. Não dá, não faz sentido. É, não, não. Não bate. Tá ligando, tá Mas então o que a gente faz? Porque a gente tá colocando falando da culpa do outro, tá falando da nossa culpa, tá falando da culpa do indivíduo, tá falando da culpa do nível global. E o que, que a gente faz? Gente, de quem é a culpa? E agora, de quem é culpa? <risos> a culpa? E a culpa é sua questão. por ter esse sorriso, ó, <risos> Aí vem aquela questão, gente. Pra que a culpa? Ah, a sim. única coisa que a gente deve fazer agora é tentar reduzir os danos. E Vamos reverter. Uma outra, já, Nossa, a eu ia economizar tanto dinheiro de terapia com isso. <risos> tanto. Eita, gente, Eita teve tudo. Tá, Depois... e o que, que a gente faz com essa culpa? A gente tá dizendo que... Ah, só porque... Existem as empresas que estão lá fazendo e destruindo tudo. A gente não vai, mais, não vai mais fazer e se preocupar com as ações que a gente pode ter. Não estamos não, não é dizendo isso. isso. Estamos dizendo que a gente precisa criar uma consciência e a gente precisa pensar que mesmo nós fazendo o nosso individual, mesmo a gente comprando canudinho de metal, isso daqui não vai adiantar sozinho. A gente precisa também ter as posturas de buscar... É, Cobrar é, medidas do governo. Né? É pegar esse canudinho de metal e enfiar na goela do velho da Vanda. Exato. Talvez a gente faça mais pelo meio ambiente assim. É isso que a gente precisa fazer. A primeira coisa que a gente já está fazendo é parar para pensar o que a gente deve fazer. Sim. Porque se você parou para pensar sobre isso, é porque você teve, entre aspas, um certo privilégio de parar para ter essa consciência. Porque, é, em, em função de tudo que a gente está vivendo hoje em dia, é até um pouco complicado, porque tá apertando, a gente tem que realmente ter essa consciência ambiental e sustentável, mas também a gente tá vivendo um grande caos econômico que ou você sobrevive ou você para para pensar, então se você realmente conseguiu parar para ver esse vídeo e essa mensagem chegar pra você e você está pensando a respeito do que você pode fazer, no que você pode fazer na sua capacidade, na sua possibilidade, então, meu, meu amor, isso já é um grande passo. Então essa questão da culpa é de não ficar parado no lugar da culpa. É de primeiro pensar, se questionar, botar isso para frente e tentar ver o que, que você pode fazer nos mínimos possíveis. Então, eu acho que a tragédia é isso. A tragédia é a gente conseguir parar no meio desse caos que a gente tá vivendo e ver o que a gente pode fazer para mudar isso tudo, sabe? Eu acho que a tragédia tá nisso. A tragédia Sim. não tá na sustentabilidade em si, porque eu acho que não é nenhuma tragédia a gente, por exemplo, parar de, de cortar árvores, ou então a gente parar de queimar. Eu acho que a tragédia é muito pelo contrário, a tragédia é o que está acontecendo, sabe? Sim. E a tragédia da sustentabilidade é mais sobre o que permeia ela do que ela. A é forma si. como ela é vendida, como é veiculada, Sim. como essa ideia passa para as pessoas. Exato. O que elas têm a, que fazer. A tragédia tá na, no que a gente sente com a ideia de sustentabilidade. E não a nela gente, em si. A gente fica com a consciência e tranquila, mas as coisas não estão tão tranquilas assim. Bom, era só isso que a gente tinha pra dizer hoje. E a gente vai tentar sair. Vai, vai por, por aqui. Ali. Não, vai. Por ali. Eu não sei. Pode Aí eu vou lá por baixo. <risos> de embalagem de plástico, Ai, nossa, mas você não vai salvar o mundo porque é uma embalagem de plástico, mas é um canudo. Eu uso esse canudo o ano inteiro. Quanto, vai? Você se sentiu atacada. Também, entendeu? Ai, E ele um atirou tiro. tudo. <risos> Enfim, foi uma Bom, questão aqui que achei. Temos o nosso vídeo? <risos> temos. <As risos>